Fake news são, como o nome indica, notícias falsas, desinformação espalhada para confundir, enganar, prejudicar, mentir ou distrair. A maior parte das pessoas tem hoje acesso quase constante a conteúdos através das redes sociais, mas nelas os conteúdos não sofrem o mesmo tipo de escrutínio das notícias nos meios de comunicação e é muito fácil que ocorra a divulgação de conteúdos falsos, que podem ser partilhados para um só grupo de pessoas e que podem confundi-las com notícias reais. Isto pode fragilizar as sociedades democráticas. Não leres só o título. O clickbait é uma técnica de criação de títulos sensacionalistas e manipulados que podem nada ter a ver com a notícia. Se uma notícia parece estranha, verificar onde foi publicada originalmente, em que data e por que jornalista. Procurar a mesma notícia na internet. Se for verdadeira, deve aparecer em algum meio de comunicação conhecido. Se for falsa, pode aparecer também a sua denúncia. Procurar, também, alguns dados citados na notícia que pareçam estranhos. Confirmar sempre as datas. Notícias antigas podem ser hoje consideradas desinformação se se referirem a alguma situação que ainda decorre. Mas, muitas vezes, as notícias falsas disfarçam-se de outros conteúdos. Mensagens de áudio, ou vídeos, ou fotografias, que podem ser completamente falsos, ou imagens reais que foram manipuladas. Nestes casos, é bom perguntar a quem enviou notícia sobre a sua fonte. Se for uma imagem, há motores de busca que pesquisam a manipulação de fotos e vídeos. E ao encontrar uma notícia falsa na net, é importante denunciá-la, não deixar que a mentira se espalhe.